O Curso de Turismo e Lazer é um curso com larga tradição na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG. Já funciona há mais de 19 anos, onde tem licenciado centenas de, de, de alunos que têm vindo de alguma maneira a ser integrados quer a nível nacional, quer a nível regional, quer mesmo a nível internacional, querem em organizações privadas, querem organizações públicas. Nesta escola, geralmente, os estudantes têm a oportunidade de contactar com várias atividades, a realização de eventos, visitas técnicas de estudo, a diversas atividades técnico-científicas que, de alguma maneira, articulam o curso com a, com a comunidade, com a comunidade empresarial, fundamentalmente, e que, de alguma maneira, permite aos alunos uma partilha de conhecimento e adquirir novas formas de lidar com a, com a realidade e com o setor que os irá de alguma maneira integrar no futuro. A matriz curricular deste curso também possibilita aos alunos a aquisição de um conjunto de competências transversais, multitasking, nomeadamente nos domínios da área de turismo e lazer, na parte mais científica, e que os habilitam a exercer atividades na indústria turística, que de alguma maneira proporcionam um conhecimento e um integrar de, de, de, de atividades fundamentalmente ligadas ao turismo-lazer, às viagens, ao alojamento, à restauração, aos eventos, entre outras que fazem parte do, do sistema turístico. Para além disso, o curso também proporciona a obtenção de outras competências, mais de índole humanística, sociais, culturais, humanísticas, transdisciplinares superiores, que de alguma maneira Uh, proporcionam um, um conhecimento mais amplo para os alunos no Aprender a Aprender, nas competências digitais, no espírito de iniciativa, nas componentes mais empresariais, nas capacidades de planear, trabalhar em equipa e gerir projetos uh, na área da criatividade, da inovação, entre outros. E é por isto e tudo muito mais que, de facto, o curso de turismo e lazer da STH se tem vindo a pautar por um posicionamento de sucesso e excelência fruta da preparação e competências dos alunos, mantendo-se sempre atualizada e adequada às exigências do mercado de trabalho setorial.